gente, eu sou Rafael Forresti, zootecnista e sócio diretor da Brasil Pieces e a gente está na parte 2 de uma série de dois vídeos explicando é, como escolher o seu fornecedor de alevinos e o, no que você deve se atentar para decidir em qual fornecedor comprar, ok? Bem, no primeiro vídeo a gente acabou falando sobre a utilização, é, em qual sistema que o criador é, cria, né? isso é um dos fatores para se decidir, segundo é a utilização, é o manejo que ele é, realiza né? com os peixes, um, um manejo que não estresse as matrizes, um manejo que não estresse as larvas na é, indução, na reversão sexual né? e o terceiro e o quarto fator que é a utilização de probióticos e a utilização de polivitamínicos aí na criação, certo? Agora a gente vai falar sobre o quinto toque. O quinto toque seria o quê? Seria a depuração. Então, é, um bom fornecedor de alevinos, ele deixa o peixe sem comer antes de fazer o envio para vocês, durante pelo menos 24 horas. Muitos fornecedores amadores não fazem isso. E isso acaba acarretando uma grande mortalidade na hora de transportar esse peixe até você, tá? Ou na hora que você vem... E retira na alevinagem e leva esses alevinos até a criação de peixe aí na sua piscicultura de engorda, tá? Bem, outros fatores muito importantes, tá gente? A presença de doenças, tá? Isso vocês devem exigir e verificar assim que o alevino chega na sua criação, né? Eu já tinha mostrado nos em no outro vídeo... por exemplo, que vocês devem se atentar ao padrão do peixe, né? Ver que eles têm uma padronização de tamanho, certo? Eu vou pegar um maiorzinho aqui para judiar menos dele. E a verificação de doenças, né? Então você vê que ele é um, um peixe que não apresenta, opa, não aparece, não apresenta para parasitose, né? Bacteriose nem nada disso então é um peixe bem saudável certo e uma coisa muito importante também é a utilização de sal no antes de fazer a carga aí para sua criação de peixe então antes de fazer o envio do peixe para vocês exijam que esse peixe seja transportado com uma salinidade adequada aí entre 1 a 4 PP, é, ppt de sal na caixa de transporte tá gente então, além da salinidade, é muito importante que vocês é, visitem a levinagem caso vocês comprem muita quantidade. Por quê? Só de sentir o cheiro da ração, essa ração é fabricada aqui mesmo, né? Em um dos clientes da piscicultura Aquacampus, que é a piscicultura que a gente está aqui hoje. Então, o que, que acontece? Essa ração é uma ração padrão, né? Ela é uma ração onde não tem a mudança de de ingredientes, então ela não é uma ração comercial, né? a ração comercial, eles fazem muita modificação de ingredientes utilizados de acordo com o preço de mercado, então aqui a gente tem uma ração extremamente adequada, uma ração onde o peixe é, está muito bem nutrido e a nutrição de um animal desse tamanho é um grande segredo para você ter um animal resistente e para você ter um animal com uma conversão alimentar e pouca mortalidade na sua engorda. Então é nessa fase de alevinagem onde é definido, onde é traçado todo a... o desempenho da sua criação. Então você tendo uma genética ruim, tendo um peixe mal nutrido, um peixe que é... tem uma imunidade baixa, você vai ter um resultado péssimo na sua engorda, tá? Isso é uma dica muito importante. Então, é... e por final, o que, que seria bem importante para vocês na hora de fazer a escolha de um fornecedor? Como nós atendemos a nível Brasil, né? Nós temos sistemas no Brasil todo. É... Cada região do Brasil, você nota que os criadores de alevinos, né? Eles fazem a... a a indução sexual né a reversão sexual de uma forma né cada um gosta de usar um termo mas por exemplo no nordeste eles só fazem a reversão sexual por hormônio em São Paulo nós utilizamos por hormônio e temperatura aqui a temperatura da nossa água na, na piscultura aquacampus ela sempre é acima de 28 graus então aqui a gente não precisa aquecer a água não precisa fazer dentro de estufa, dentro de laboratórios, o aquecimento artificial para fazer as duas seleções, a indução por hormônio e a indução por temperatura, então aqui a gente consegue atingir taxas de 99% é, de, trans, é, de indução de fêmeas para machos. tá? Se você vai comprar um... É, um de uma levinagem né, que não faz a indução por hormônio, no máximo você vai ter uma indução aí de 55%, 60% explodindo. Então você vai ter 40% do seu lote fêmeas, que tem um baixo desempenho de engorda e o resto vai ser macho. Então o importante para vocês é sempre trabalharem com tilápias machos. Por quê? crescem muito mais que a fêmea. Então aqui a gente consegue atingir essa taxa de 99%, tá? Bem, então é isso gente, o grande segredo de uma criação é você ter uma criação com manejo que não gere estresse, bem nutrido, com uma saúde boa e no mínimo que tenha uma, é, uma reversão, uma indução sexual aí de 99% para você ter um alto desempenho na sua criação. Tá? É, nós já fizemos testes de quatro genéticas diferentes dentro da mesma estufa, né? comprados de quatro fornecedores, logicamente fornecedores distintos, onde um fornecedor após 30 dias, o Alevino, ele é, na verdade, ele já estava é, no peso de juvenil, né, após 30 dias de recebido, é, ele já estavam com 18 gramas, o outro fornecedor, número 2, a gente tinha cerca de 25 gramas e os outros dois fornecedores estavam passando de 30 gramas, então quase que 100% de diferença de desempenho nas diferentes genéticas. Isso é dado por conta é, da do foco da levinagem, então, por exemplo, tem a que o foco é você ter um bom alevino para tanque cavados e tem a levinagens que o foco é você ter um bom alevino, uma boa genética para tanques elevados, sistemas superintensivos, tá? Isso dá bastante diferença aí na no desempenho da sua criação. Lembrando que a masculinização, ela é muito importante também, é, a, a escolha né, da empresa que faz essa masculinização para vocês é muito importante por conta, por exemplo, é, você precisa de pelo menos 28 dias, 30 dias para fazer uma masculinização, é, uma indução, uma reversão é, adequada, né, que você tenha uma taxa é, boa, uma taxa aí de 95, né, sem, sem contar a, a, por temperatura de 95%, 94% de masculinização. Né? Lembrando que a gente já teve clientes que o fornecedor entregou o alevino, né? Com 0,3 gramas, 0,4 gramas, né? Ou esse alevino, ou ele é uma rabeira, é um peixe de baixíssima qualidade, ou ele é um peixe que não teve a masculinização completa, não, não passou, ele não passou durante os 30 dias recebendo a ração com hormônio vocês têm que se atentar muito a esse prazo, é, esse prazo de fornecimento de ração com hormônio, tá? Porque eu já vi clientes, é, principalmente no norte, nordeste, onde o, os peixes eles são enviados assim é, com uma taxa de masculinização extremamente inadequada, tá? Então escolha uma empresa séria, né? É, analise bem de quem você vai comprar, porque a genética, o alevino, ele é a base da sua pirâmide, tá? Ele é a base de toda a sua criação, né? ela é um dos, dos quatro pilares, né? eu sempre falo dos quatro pilares da piscicultura. Beleza, gente? Então, lembrando que nós da Brasil Piscis, nós somos fabricantes e importadores de equipamentos para piscicultura e carcinicultura. Hoje, um dos maiores, uma das maiores empresas do Brasil, né? temos projetos no Brasil todo e no exterior. É, vocês podem contar com a gente para o fornecimento de alevinos, para o fornecimento de equipamentos e projetos, tá bom? Querendo entrar em contato, manda um e-mail no contato arroba, no DDD 11 20 21 55 93, no DDD 11 20, é, 20 21 23 72, ou pelo WhatsApp, lembrando que o atendimento pelo WhatsApp é um pouco mais demorado, tá? No DDD 11 9 4704, 8697. Obrigado, gente. Até mais. Bom dia aí pessoal da Brasil Business, né? Estou passando um feedback aí do, do produto que eu comprei, né? Que o Amanhã Redox. É, eu apliquei ele no sábado de manhã, né? Sábado de manhã. No começo, antes de começar a colocar o produto, o nitrito estava com 2,8, né? Ou 3, né? O pessoal fala. É, no domingo de manhã ele caiu para 1. Na segunda de manhã zerou, então parabéns aí pelo produto, eu já usei vários probióticos, vários bioremediadores, até consegui alguns resultados, mas tipo, não foi tão, tão expressivo e tão rápido que nem esse, então parabéns pelo produto aí.